Erreeeeiii hey, hey, hey, Ei, e Ninja, sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje, gente, eu tô aqui NÃO SEI Como colocar os códigos do New Club Penguin NÃO SEI Todos os códigos que estão atualmente disponíveis agora em abril No New Club Penguin Pra você que não sabe, eu já fiz um tutorial De como instalar e baixar E ativar a conta no New Club Penguin Essa conta é nova Eu né? NÃO aguento mais PINGU é Então eu vou colocar os códigos aqui que Não interessa pra você, palhaço Dá pra colocar, né? Não e eu encontro esse código na Wiki, site oficial do New Clube Penguin. Acho que é já iniciado pela própria. Pelos próprios. Pela própria equipe do New Clube Penguin. Ah! Que é pra gerenciar O próprio wiki, então vamos Aqui coletar os códigos, em verde Códigos ativos, é só copiar e colar Eu vou deixar aqui na descrição, não vou ser Mais fácil pra vocês, e hoje eu tô aqui No nosso baú, pra vocês que não sabem O baú se localiza aqui em destrave online, eu não sabia É bem fácil, precisa perder nem muito Tempo, vamos colocar os códigos Pra ver se estão funcionando, esse freewood aqui eu já fiz Código sobre ele, a nossa jaqueta Mais rodada né, porque Ele sempre tá disponível, ele não é raro, então eu nem me preocupo muito com essa jaqueta. Agora eu saco. Eu prefiro moeda, entendeu, gente? Não me diga! sim, é Que moeda é bom pra gente comprar outras coisas que a gente quiser. Aí, mais camiseta do. Quando você faz o alistamento de segurança, aí você ganha essa, essa blusa. Mas aqui já deu de presente. Timbo! O que significa isso, gente? Ah, inclusive eu não usei na minha conta oficial, né? Eu vou usar. É um. Que isso? Um chapéu? Que eu tô falando... Ah, 5 mil de moeda é bom. Aí eu gostei desse código, eu já amei. O Discord 50k foi porque o Discord do New Club Penguin atingiu 50k no Discord. Então eles... Fizeram um código especial. Eu já tenho essa essa brusa no, Não sei. no meu inventário, na conta oficial. Então eu vou ganhar outra blusa de novo? Como assim? Porque teve o Discord 10k que eu consegui. E oh, mais 5 mil moedas. Essa conta é nova. Eu só tenho 500 moedas. Então eu já ganhei o quê? Não sei a matemática, gente. Desculpa, 10 mil moedas, né? É, tinha um anúncio estranho aqui. Ainda bem que mudou, na moral. Tava com medo. Será que tá muito alto? Eu não tô escutando o barulho do jogo, gente. Eu acho que não tá muito alto, não. Eu não tô escutando o barulho do jogo. Aqui são todos os códigos expirados. A maioria eu quase nem usei, né? Mas até que tem pouco código, viu? Pra um ano de New Club Penguin, um ano e cinco meses, né? Sou um de matemática, eu sou de humano, dá licença. Aqui o Discord sim, cara também vejo isso. É só clicar aqui em mostrar. Ah, não vejo não. Não, gente. Ah, é aqui. Eu cliquei no meu outro código. Aqui, ó. Velho. E velho PIN também. Nesse aqui não velho PIN. Não gostei, né? Teria que, vi que vir um PIN, né? Essa é de mim, caracol. É, minha cor vermelha, eu vou colocar esse boné. Esse de fundo. Vou colocar a brosa de Discord pra. Que bonito. Ok, eu já tô com 10.500 de moeda. Acertou. Sou novo. Fiz essa conta ontem. Ah, é um chapéu. Escrito N. N de quê? De Nudlis Picante. Como assim? Não entendi. <risos> eu falei nude ali, tá gente? Seus poluída Eu não sei falar em inglês, tá? Olha essa camisa aqui Ah, aqui não tem o alistamento de segurança Por isso eu acho que eles deram de brinde, de código E fique atento que eu sempre vou trazer os códigos aqui Vou usar o do Discord, né? Ah, não acredito que eu perdi o pin Teria que colocar o pin de novo Olha gente, eu já tô aqui na minha conta oficial Já pra usar esses códigos aqui Antes que expire, porque expira muito rápido, hein? Esse Freewood aqui é sempre disponível, então não precisa se preocupar. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist é, de todos os códigos do New Clube Pingo, então basta vocês acessar para ver o que rolou. Não é muito código, porque eu não fiz muito vídeo de New Clube Ping. porque sempre fracassava, mas é, mas está aqui. Eu vou entrar aqui no bonza, mas está aqui disponível. Esses códigos agora em abril. Próximo mês, o código que for lançar, eu vou fazer no vídeo. Não. Inclusive, gente, nessa conta aqui eu tenho o um pin do Discord. E foi muito bom essas moedas também, né? Que é o mais importante. Eu queria aceitar uma coisa incrível: que é esse, esse compartimento aqui. Eu não sei ainda como usar, mas eu acho que é um, um compartimento pra salvar minha roupa. Olha que legal. E eu posso favoritar ainda. Ó, o New Clube Pinga sempre inovando, hein? Legal. Não! Gostei desses dois compartimento. Como assim? não entendi. Desculpa, gente. Também não sou de português, eu sou de da Geografia e História é comigo. Agora, português e matemática. É um lixo. Beijo, Nova.